E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, hoje eu tô sem webcam, deu um probleminha aqui, mas beleza, já fiz vários vídeos assim e não tem nenhum problema nenhum, beleza? Seguinte, se você quiser assistir lives minha, vai aqui na descrição, lá no Facebook eu venho é, fazendo, na verdade eu tô alguns dias ou semanas sem fazer de GTA... Mas volta e meio eu, eu abro uma live ali pra jogar junto com o Krois, jogar outros jogos, vocês sempre me cobram outros jogos na live, dá pra gente fazer, então se você quiser assistir outros jogos, lógico não vai ser sempre um, um jogo novo, é, o cross gosta de jogar jogos antigos né, e eu gosto de jogar também com ele, é bem legal, então vai né, na descrição a live tá aí, como também as minhas redes sociais. Negócio é o seguinte, galera. O GTA já vai completar em seis anos. Eu acho que já deveria ter outro. E a Rockstar insiste em DLC. Legal, DLC, bacana. movimento, o jogo. Parece que saiu uma de Fórmula 1 aí. Mas, na minha opinião, acho que já. É um jogo incrível, um jogo sensacional. Eu acho que eu jogaria ele aí mais uns dois anos, sem problema nenhum. Mas eu acho que já deveria anunciar em um GTA 6 aí a Rockstar tá preguiçosa eu sei que um jogo desse eu acho que ela vai querer também chegar com os dois pés como ela sempre chega e então vamos esperar né mas bom, nova geração tá vindo aí espero que tenha alguma coisa esse ano negócio é o seguinte galera seis anos de GTA é cinco muita gente deixou de jogar outros ainda joga outros compra um PlayStation 3 e começa a jogar um GTA e talvez você não tenha visto isso aqui ainda ou seja eu creio que muita gente não viu isso daqui é uma curiosidade não é um easter egg mas é algo bem esquisito bem estranho que acontece aqui nessa ponte bom o negócio é o seguinte o meu horário ele tá travado e 9 e 29 que é mais ou menos o horário que esse jato passa. Olha isso, velho. <risos> Cara, não faz sentido. Isso aqui é basicamente é acontece em qualquer GTA, é algo que tá dentro do jogo. Eu tirei o trânsito aqui para não ficar passando muito carro. Mas, como vocês vão, não, não tem muito trânsito aqui. E esse jato, mano? Esse hidra? É o hidra, não, não o hidra, né? o laser, né? Cara, eu não sei é, da onde ele vem. Bom, ele vem de lá, né? Mas é, isso não acontece... Eu, eu tenho... Como eu consigo é, paralisar aqui o horário, né? Eu tô usando aqui o um mod menu para paralisar o ar nesse, entre esse 9 horas mais ou menos então toda vez que eu vim aqui esse jato vai passar e cara ele chega a bater no poste mano bater no poste galera é bizarro velho pode abrir aí qualquer GTA Playstation 4 PC Playstation 3 Xbox One Xbox One S qualquer GTA que você abrir aí meu amigo vim aqui 9 horas vai acontecer isso mano vai acontecer isso ó para você ver que ele passa uma vez só nesse horário então se você não tiver no horário certinho aqui nesse ponto pode ser que você não veja mas é muito interessante ó eu vou vir aqui ó para esse ponto mais ou menos aqui e vou voltar lá porque é meio que dá uma renderizada né um é, o, o, o horário ele ele a verdade as ações do jogo ela restaura ó vamos lá de novo vamos lá de novo que levam aqui vamos ver se vai vir de novo todas as vezes que eu vim aqui nesse horário esse jato vem ali desse do do, do meio do rio ali. Olha, dessa vez não veio. Espera aí, deixa eu ver se eu chegar mais perto ele ele vem. E aí depois a gente segue para ver para onde ele vai, galera. Finalzinho. Ó, dessa vez não, não aconteceu, ó. Certo? Ele não veio. Vamos fazer de novo, ó, sem cortes, eu não vou não vou cortar o vídeo. Vamos vir aqui pro, pro topo do, do monte. Um, um pouco mais longe. E aí a gente volta lá. Cara, isso aqui é muito louco, mano. E não tem como você... Pegar ele vindo de trás. Pode, pode acontecer que, que a gente pegue. Mas é difícil pegar ele vindo daqui, ó. Ó, é muito difícil. É mais... É... Vindo aqui da ponte Cara, isso é muito interessante velho Eles sabiam fazer isso Muito interessante É uma coisa que não muda nada no jogo Mas e que é esquisito é Tipo um... um jato ali da força Olha lá, ele vindo. olha ele vindo Olha lá Não, esse é outro Não, é ele, é ele Aí é outro! É outro avião! Caraca, mano! É alguém... Era aquele jatinho militar também, mas é outro já, isso aí. Era outro modelo. Vamos fazer de novo, galera. Esse eu nunca tinha visto, confesso pra vocês, velho. Aquele outro... Que é o... Laser. Eu já vi ele. Mas esse daqui não. Aquele modelo ali não. Que é uma, uma edição nova, né? Que foi adicionada em um DLC. Esse eu nunca tinha visto, cara. Coisa louca, mano. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se a gente pega de novo. Ó, se, se a gente pegar de novo é, segue ele pra ver pra onde ele vai, hein Tá vindo, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, apertei o botão do Trevor aqui, sem querer ó. Olha que coisa louca, mano Vem cá, te pergunto Seja sincero, você já passou de carro aqui Tá jogando o jogo, na né, moral vamos, vamos seguir E viu, tipo, um jato passar do jeito que ele passa ali, velho Na ponte Pra onde que ele vai, hein Olha isso, cara Uma coisa que a gente pode até fazer É parar o tempo pra ver quem tá pilotando Vamos ver se eu consigo fazer isso Não posso Aqui, time Esse, Se eu deixar ele some Ali Paramos o tempo, hein Vamos ver quem tá dentro Ah, é um piloto da Força Aérea, olha lá É um... Caraca, um general, irmão É nada mais, nada menos que um general, velho Que tá pilotando isso Tá vendo lá, ó Olha lá Caraca, o general doidão, parceiro! <risos> pra onde ele vai? Então, ó, você viu que minha, minha, meu horário é nove e meia, mais ou menos. Entre nove e dez horas. Como eu disse, se você não tem como travar o horário, é um pouquinho complicado de você ver, cara. É um pouco complicado. Ó, ele tá indo embora pra lá, ó. Vamos seguir ele aqui e a gente finaliza o vídeo. Então, galera, naquela ponte, ali próximo do, do Zancudo... E próximo daquela ponte de passo trem, se você quiser eu mostro ela. Se você não sabia, comenta aí, ó, oh, não sabia disso aí, cara, eu nunca vi, etc. Seria bem interessante. Ó. Oh. E lógico, né? Vai sempre ter alguém que até um jogo é um jogo de, como eu disse, seis anos é Lógico que vai ter pessoas que, que já viu, né, mano E obviamente já viu isso, né Mas eu sei que tem muita gente que não viu, velho Muita gente Não sabia, na verdade, né Mas sim, galera, isso acontece Você passa ali na ponte Esse horário E o... O avião tá simplesmente passando ali, cara muito louco, né? Cara, pra onde esse avião tá indo, irmão? Tá indo embora aí, ó. Falta ele cair. Ah! Nossa, olha o mapa do GTA lá, velho. Ele tá virando, né? Parece. Tá indo pro fim do mundo, velho. O avião simplesmente... Tá indo pro fim do mundo. Olha lá. Parceiro, onde tá indo, seu general? Olha lá, olha o mapa, velho. Tem hora que você vê que ele derruba o poste, tem hora que ele não derruba. É loucão, né, mano? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser é testar e depois voltar aqui no vídeo e dizer qual foi a sua experiência, se você viu, se você não viu. Mas eu mostrei pra vocês a hora. É. é... Tipo... Nossa, eu tô muito longe. Agora é pra achar o mapa. Tá. Ó, é nessa ponte aqui, ó. Nessa ponte, ó. Nessa aqui, ó. Beleza? Ele vem daqui e passa por aqui e vai para não sei na onde então é só você vir nessa ponte nesse horário todas as vezes que eu vim nesse horário eu vi e faz lá no, no, no, no PS4 no Xbox dá uma insistida e volta aqui no vídeo para dizer qual foi a experiência se aconteceu se não aconteceu se você sabia comenta aqui também beleza obrigado para assistir até a próxima fui